mais um exemplo do autoritarismo estatal, agora um juiz de Santa Catarina, juiz eleitoral, juiz Luiz Felipe Siger School, sei lá como se fala o nome, nem me interessa, ordenou que o Facebook seja fechado por um período de 24 horas em punição à desobediência da sua decisão para retirada de um grupo, Reage Praia Mole. O pedido foi feito por um candidato a vereador, Dalmo Menezes, Olha aí a cara do sujeito, também não deve entender nada de internet, né? E pior, ainda do partido do Maluf, só tem lixo nesse partido, PP. Em vez do sujeito rebater qualquer crítica que tenha sido postada nesse grupo, não. Preferiu acionar a justiça e usar a mão pesada do Estado para controlar a internet. Agora, esse juiz aí está ameaçando dobrar o período de fechamento do Facebook. Só me resta da risada e vou dizer para esse juiz que fique aí preso nos seus devaneios nas suas ilusões de controlar a internet fica na sua cadeira aí sentado esperando o dia em que sua decisão será cumprida você no mínimo é um sujeito de, de pouca autoridade e agora está testando aí seu poder como juizinho de país terceiro mundista aspirante a ditador querendo controlar tudo e todos querendo controlar o que eu Vou acessar, porque eu sou usuário do Facebook e eu tenho direito de acessar essa rede 24 horas por dia quando eu quiser. E não vai ser nenhum juiz como você aí de, de, né, de péssima qualidade que vai determinar o que eu posso ou não acessar. Então dane-se você e fica proferindo suas decisões inúteis e esperando sentado. A propósito, já que o Estado tem o poder de querer fechar uma rede, né, determinar o fechamento de um site, então vamos fechar também o site do TRE de Santa Catarina, o site desse vereador Dalmo Menezes, o né, um candidato, sei lá o quê, e aí vamos ver, mas se eles têm o poder de fechar, então nós, a população também, temos o poder de, de causar um estrago nesse site, por que não?